O paradigma, ele não é nem bom e nem ruim. O trabalho do paradigma é fazer com que você gaste menos energia possível para você não precisar ficar raciocinando sobre muitas coisas. E alguns vão dizer: "Ah, isso é bom". Só que este trabalho do paradigma te mantém estagnado sempre no mesmo lugar. Ele te faz pensar dentro da caixa. Deixa eu pegar a minha caixa aqui. Ele te faz pensar dentro da caixa. E você pode associar a caixa com o mundo que você criou através das suas crenças. Daí outros, alguns vão dizer, ah, mas isso é ruim. O paradigma não é bom e nem ruim. E ele existe por uma função. Ele tem uma função, que é fazer com que você gaste menos energia mental possível. Já ouviu aquela frase, think outside the box? Ou pense fora da caixa. Já ouviu essa frase? Pois é. Para você driblar os seus paradigmas atuais, que controlam o ambiente em que você se encontra, assim como a forma como você reflete sobre a vida, você deve pensar fora da caixa. E para você começar a pensar fora da caixa, e não apenas refletir o paradigma que você vive, você pode começar pelo que eu comecei. Eu costumo dizer que o processo de mudança começa pela conscientização. Muitos aqui já me ouviram falando, falando sobre isso, não é mesmo? Se você não está tendo os resultados que você deseja, mude a sua programação. Mas para mudar a sua programação, é necessário desaprender. Ou melhor, aceitar desaprender. Tá, mais? desaprender o quê? É necessário que você desaprenda muitas coisas que não fazem mais sentido para que novas coisas, coisas boas, coisas positivas, possam ocupar o lugar dessas que não estão mais somando na sua vida, meus amigos. Presta atenção nisso. Não se muda crenças limitantes. Cria-se novas crenças fortalecedoras. Não se muda hábitos destrutivos. Cria-se novos hábitos construtivos. Não se muda paradigmas. Cria-se novos paradigmas. Lembra da frase de antes? Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você entender isso e aplicar é muito simples. Eu tô falando sério, é muito simples. Eu não tô dizendo que será uma tarefa fácil. Não foi fácil para mim. Você precisa primeiro entender como a sua mente funciona. Nós já conversamos que o trabalho do paradigma é fazer com que você gaste menos energia mental possível, não é mesmo? A sua mente tem uma outra função. Preste atenção nisso. Seu paradigma tem uma função, sua mente tem outra função. E a função da sua mente é te dar uma vida longa. Escreva isso. A função da minha mente é me dar uma vida longa. A função da minha mente é me dar uma vida longa. E você vai entender por que, que eu gerei essa sentença aqui. Presta atenção. Ó. Qualquer coisa que você revelar à sua mente que causa dor, que te deixa doente, que te deixa mal, ou qualquer outra coisa que seja negativa ou negativo para a sua vida longa, a sua mente criará formas de repelir essas coisas da sua vida. Repelir é afastar, tá? Eu vou te dar um exemplo bem comum. Se você foi mordido por algum cachorro, quando você tinha três anos de idade, e isso te deixou muito abalado, abalada, com medo de cachorro, através daquele nível de consciência que você tinha aos três anos, você pode ter lançado uma mensagem à sua mente. Eu não gosto de cachorro, pois eles mordem, eles fazem mal. A minha, minha filha Radassa, aos três anos, ela diria eu não toco de tatuio. Ela ia dizer assim. E como a sua mente, a função da sua mente é te garantir uma vida longa, a partir daquele momento nasce uma crença. Olha que interessante. Com três aninhos, aquela situação gerou uma crença. E tá lá você adulto, com 30 40, 50, 60 anos ou mais, vivendo a crença daquela criança de 3 anos, que, a, que aquela criança de 3 anos criou. Se essa criança, vivendo uma vida adulta, não tratar essa crença antiga, criando uma nova que diz, os cachorros são bons, mas eles mordem. Se eu judiar deles e esmagá-los. É, vai lá esmagar um cachorro, até eu, se eu for esmagar um, um cachorrinho, ele vai me morder. É a defesa dele, pô. Mas entendo o seguinte, se você não tratar a sua crença antiga, você terá grandes chances de viver a sua vida inteira com medo ou com receio de cachorro. Tá fazendo sentido? As suas crenças funcionam da mesma forma para tudo. Para o cachorrinho, dinheiro, relacionamento, prosperidade, sobre quem é Deus e o que ele aprova ou não aprova, religiões, criação de riqueza, merecimento, educação, alimentação, para tudo na vida. Quando eu tinha 10 anos, eu fui na chácara dos meus avós. E lá estava meu primo, Maico. E a gente gostava de subir nas árvores, apanhar frutas e comer na própria árvore. A gente faz isso o dia inteiro. Nesse dia nós comemos muitas frutas. Manga, jambolão, laranja, banana, bergamota, o que mais? Pera, entre outras várias frutas que lá tinha, na chácara. No final deste mesmo dia, já em casa, eu tomei um copo de leite. E não demorou muito e eu passei mal. Eu vomitei demais. Passei muito mal. Bem, depois que eu melhorei um pouco, veio o um interrogatório dos meus pais. que comer, eu lá não vou. Então eu listei as frutas. Que eu me lembrei que havia comido. Mas eles deram atenção somente para uma fruta em especial. Observação. Eles ligaram essa fruta com o leite que eu tomei. Que fruta é essa? E aí? Que fruta é essa? É a manga. Pronto, acharam um problema. Manga com leite faz mal. Quantos já ouviram falar do mito da manga com leite? E aí, quantos já ouviram? Se você for a fundo nisso aí, procura na internet aí. O mito da manga com leite. Não agora, depois. O que eu não contei é que o meu primo também passou mal na casa dele, naquele mesmo dia, à noite, na cidade que ele morava, na, na casa dele. Também passou mal. Uma coisa que os meus pais não se atentaram naquele momento, e eu me lembro até hoje, pois foi um episódio marcante para mim, foi o fato que, de que eu e meu primo havíamos, sim, comida manga, só que ela estava quente. Da mesma forma que as outras frutas que nós comemos, a porrada de outras frutas também estavam quente E nós comemos muita fruta. Fizemos uma verdadeira salada de fruta no nosso estômago. Mas atende-se ao detalhe muito importante. Como eu senti muito mal com aquela situação, e os meus pais colocaram a crença em mim de que a manga com leite faz mal, pois eles receberam de alguém em algum momento, na minha inocência, através do nível de consciência que eu tinha na época, eu escolhi ficar com o que eu mais gostava, que era beber leite. Logo, a manga passou a ser um vilão para mim. A manga passou a ser um vilão para a minha mente. Bem, o tempo passou e toda vez que eu via alguém comendo manga, ou eu sentia o cheiro da manga, um gatilho mental era acionado no meu cérebro e eu passava mal. Mesmo tendo somente sentido o cheiro da manga. Pois a minha mente identificou a manga como um vilão. A crença que a minha mente recebeu e acreditou, deu crédito, é que a manga me fazia mal e que poderia prejudicar a minha vida longa. Tá fazendo sentido? Eu fiquei mais de 15 anos sem comer manga, por causa da bendita, maldita dessa crença aí. E mais do que isso, por causa do gatilho automático de mal-estar que era ativado por causa da crença. Quando eu fiquei sabendo que manga com leite é um mito e que não faz mal, eu decidi confrontar essa crença. Não brigando com ela, mas criando outra. Tá lembrado? Você não, não muda crenças limitantes, você cria novas. Quando eu mudei a minha conversa interna comigo mesmo, de que a manga com leite não faz mal, e que manga é uma fruta boa e nutritiva, aquele mal-estar que sempre me dava quando eu sentia o cheiro da manga, ouvisse alguém comendo manga, não me deu mais. Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que, que mudou? E aí, o que, que mudou? Se a manga continua sendo manga... O leite continuou sendo leite. O que, que mudou? Detalhe, eu comi doces de manga com leite, com creme de leite, não me fez mal. O que, que mudou? Eu vou te responder o que, que mudou. O que mudou foi a minha conversa interna comigo mesmo. A informação que eu enviava para a minha mente referente à manga. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você... Você concorda comigo que essa crença que os meus pais instalaram em mim sobre a manga com leite me deixou hipnotizado ao ponto de eu passar mal por mais de uma década somente por sentir o cheiro da manga? Você concorda comigo ou não? A minha mente acreditava que a manga iria me prejudicar. E o meu corpo correspondia com a informação que a minha mente dava crédito, que a minha mente acreditava. Tá ficando claro? Se você envia